Terça Essa gamer, gamer, e hoje a gente vai falar sobre um tópico que divide muito opiniões, que são jogos baseados em filmes. Sou o Miki, sou a Júlia, e sou, e sou também TV Cores. Vou ter até meu chapéu pra pedir aquele like legal nesse vídeo, se inscrever no canal se não é inscrito e apertar o sininho, porque ele é muito importante. Miki, fala o porquê. Com ele, notificação de vídeo novo chega direto pra você. Vamos lá? Vamos lá. O primeiro jogo que eu vou comentar aqui é Harry Potter e a é Pedra Filosofal de PlayStation 1, e assim, podem falar o que quiser daquele gráfico assim. <risos> Tenebroso, tenebroso, mas é um clássico já. E assim, tem Sim. muito meme, tem muita zoação, mas ainda assim um jogo ótimo, sério. É um dos poucos jogos que você realmente vê que a história não é 100% baseada no, no filme, assim, e no livro no caso, né. Tem algumas diferenças e tal, mas funciona pra aquele jogo, principalmente pros gráficos de Playstation 1 da época, né. Vamos lembrar, faz muito tempo. É, aquelas cabeças, aqueles negócios deformados, o Hagrid, assim, que deve ter ficado no pesadelo de algumas crianças, inclusive eu, conto aí se você teve pesadelo com aquele é, mas o jogo era muito incrível. Tinha quadribol, tinha é, capa da visibilidade, tinha tudo, do, tudo possível do jogo que tava lá. E é muito bacana ver como é que, mesmo com a tecnologia meio escassa da época, o que que na época era assim, de linha, de ponta de linha, né? Uhum. Mas, mesmo com aquela coisa muito escassa e que tinha certas limitações, eles conseguiram fazer um ótimo jogo para pro mundo de Harry Potter que é super mágico, tem várias coisas assim absurdas acontecendo, e eles conseguiram fazer uma Hogwarts ali dentro. Então, Sério, não sei qual é a sua opinião quanto aquele jogo, principalmente por conta do gráfico, mas se você não jogo dá uma olhadinha, porque vale muito a pena e é bem divertido e não é difícil. Olha só que incrível. Eu vou falar de um jogo que eu não esperava gostar, que é Heretic and Clank, porque eu é amei. muito fofinho, é muito fofinho, adorei! Só que ao mesmo tempo a mecânica não é uma coisa que eu gosto muito, tem muita coisa acontecendo e a história é meio confusa. Nossa, e eu mesmo é mas, assim, é muito fofo. O Ratchet é muito, muito, muito bonitinho. E às vezes você joga com o Clank. Então, assim, tem umas coisas muito legais de você jogar com os dois personagens, o que eu sempre acho muito importante. E é muito bom que Ratchet e Clank é um jogo baseado num filme baseado num jogo... <risos> <risos> que é, é meio confuso, mas pro Red Chicken Clank funciona. E eles fazem piadas dentro do jogo sobre isso. Eles falam tipo, ah, a gente, eu espero você no próximo jogo. Eu, o que, que você tá falando? Você oh. vai entender. Ai, meu Deus. É, é meio Deadpool, né? É meio Deadpool, é uma coisa meio metalinguagem. Assim, eu não esperava me divertir tanto com esse jogo. Eu me diverti muito. Todas as fases, assim, difíceis, assim, para o cacete. Sim. Eu lembro do Mickey chorando. E eu chorei muito pra platinar aquele jogo, Sim. sério. Ou oh, jogo difícil de platinar. Pois é, eu não tenho essa, essa necessidade. meio que tenho uma necessidade de platinar jogos. Eu respeito você tem. Querem, comenta aqui, por favor. Mas eu acho que é muito estresse por, assim, uma parada que eu tô fazendo porque eu gosto. E aí era isso. Eu desisti de conseguir as, as platinas porque eu tava feliz jogando o joguinho. Ele é muito fofinho. E até agora eu não entendi muito bem a história porque eu só sei que ele queria ser um patrulheiro. Eu não entendi porquê. Mas é muito fofo. E ele tem umas orelhas enormes. E o gráfico é muito legal. O gráfico não esperava ser tão bom. Parece um filme, né? Parece um filme. É um, parece uma animação. Que às vezes o jogo tá jogando sozinho, né? Então você tá lá meio... Quando é que eu entro? Quando é eu não entro? E eu acho que eu gosto muito disso. <risos> então, assim, eu indico muito o Ratchet Clank se você quer jogar um jogo fofo e divertido. O segundo jogo baseado em filme que eu vou falar aqui é Homem-Aranha 2 de Playstation 3 que é baseado lá no filme do Tobey Maguire assim e tal, que tem pessoas aqui que não são muito fãs, não vou comentar quem <risos> mas a questão é que eu acho que esse é o primeiro jogo de Homem-Aranha que a gente realmente teve a experiência de ser o Homem-Aranha. E ele é relativamente fiel ao filme que ele é baseado que é o segundo Homem-Aranha lá com o Dr. Octopus, né tinha uma tecnologia que era relativamente limitada e eles conseguiram fazer um ótimo jogo onde você conseguir sentir minimamente como Homem-Aranha. Claro que deu depois anos depois a gente teve a máxima né que foi ano passado com Homem Aranha para PlayStation 4. Só que a gente não teria como ter esse Homem Aranha de hoje se a gente não tivesse tido aquele Homem Aranha 2 de PlayStation 3. Então, não só PlayStation 3. Sony está falando aqui não é um problema. Mas esse esse jogo é muito importante porque sem ele a gente não teria esse Homem Aranha que a gente tem hoje. Então meu, meus, minha consideração no meu coração fica para sempre. Último jogo que a gente vai falar hoje, eu vou falar mal. Porque a gente falou bem de todos. Então, eu vou falar de Battlefront. Porque Battlefront é uma desgraça. É pay to win. Aos é pay to win mãos. até o... O, o talo é, é, é difícil, é confuso. Se você não tem nem, se você começa a jogar hoje, você não consegue jogar, porque você não tem os apetrechos necessários para você conseguir jogar. As pessoas estão jogando lá, estão jogando há anos, então elas te arrebentam em um segundo. Mas aí todos jogam online. Mas aí todos jogam online. Mas assim, eu jogo Overwatch e eu consigo jogar. Assim, do primeiro dia até o último, você consegue entrar no negócio. Battlefront não tem isso. Ele te joga no campo de batalha e fala assim, ah tem um cara ali que tem uma, um fuzil e você tem uma pistolinha. Se vira. E é bem triste, porque o original, né da outra geração, era muito, muito legal. Muito... É sério, foi um dos melhores jogos Star Wars que eu já joguei. Todo mundo ficou decepcionado, porque as pessoas esperavam o Battlefront com uma versão melhorada do passado, como aconteceu com o Homem-Aranha. E a gente só teve decepção. Gente, vamos... Quando a gente olha pra frente, a gente tem que pensar em melhorar, né? É a meta de vida que tem que ser. E é isso, então, EA Games, aprende com o seu passado. Para de fazer essas coisas, porque honestamente, Battlefront 2 também não deu certo. Ninguém tá nem aí, porque vocês continuam fazendo a mesma coisa. Então é isso. Se você vai fazer um jogo baseado num filme e ainda mais um remaster de um jogo antigo, faz uma parada direito. Pensa no que, que as pessoas estão querendo. Sabe? Tipo, cara, a gente quer jogar online, a gente quer um jogo online, mas a gente quer jogar um jogo justo. Não dá pra você jogar uma pessoa que acabou de entrar com uma pessoa que jogou há cinco anos. Qual é? <risos> Véi, agora a gente quer saber de vocês. Você tá vendo aqui, tem uma revolta <risos> que aconteceu. É né? A gente quer saber se você concorda com elas. Se você concorda com os jogos que a gente comentou, né? Comenta aqui pra gente também os jogos que você jogou que são baseados em filmes. Pode isso até é baseado em outros jogos. Não esquece também, gente. A gente tem muito vídeo sobre jogos aqui na Terça Gamer. Tem várias playlists. Compartilha esse vídeo caso você tenha gostado. Compartilha o TV em cores pra gente poder crescer cada vez mais. Até no próximo vídeo, né? Tchau, tchau.